Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a história de Mark Spector, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua surgiu na revista Werewolf by Night no 32, mas sua história de origem só seria abordada anos mais tarde na revista Moon Knight, volume 1, número 1 de 1980. Max Spector era um mercenário que trabalhava para um líder terrorista chamado Bushman no Sudão, realizando diversos ataques e saques a vilarejos. Numa dessas, Mark acabou participando de um ataque a uma vila que possuía um sítio arqueológico. Assistindo Bushman e seus homens matarem todos os civis do local, Mark percebeu que eles não estavam mais buscando saquear itens preciosos, mas sim assassinar o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ele decidiu se voltar contra o seu chefe, mas logo acabou sendo derrotado em combate e foi deixado abandonado no deserto para morrer. Passando todo o dia vagando até a noite chegar, Mark estava prestes a morrer desidratado quando foi resgatado pelos sobreviventes daquele ataque. Levando quase sem vida para um templo, Mark acabou falecendo na frente da filha do arqueólogo, chamada Marlene, que o culpou pelo ataque que matou o seu pai. Entretanto, por seu ato de heroísmo, Max foi escolhido pelo deus egípcio Khonshu, o espírito da vingança, para retornar à vida e proteger o nosso mundo das forças do mal. A partir daquele dia, Max Spector se transformaria, deixando de ser um mercenário para se tornar o poderoso Cavaleiro da Lua. Seguindo a trilha deixada pelo Bushman, o Cavaleiro da Lua entra em uma intensa luta contra o vilão, que termina o um herói conseguindo derrotá-lo e salvando o dia. Decidindo se tornar um combatente do crime, Mark desenvolve dois disfarces para conseguir informações com mais facilidade. Em um momento, ele seria o um membro da alta sociedade Steve Grant, em outro momento, ele seria o taxista Jake Locley. Porém, ao longo do tempo, descobriríamos que eles não eram bem disfarces, e sim, personalidades, pois o nosso personagem possuía, na verdade, crise de múltiplas personalidades, sendo ao mesmo tempo tanto Mark Spector, quanto o Cavaleiro da Lua, quanto Steve Grant, e ao mesmo tempo, Jake Lockley. Isso acabaria piorando no futuro, quando ele ainda desenvolvesse novas personalidades, baseadas no herói Wolverine, na anti-heroína Echo, e no herói metálico Homem de Ferro, conforme mostrado na revista Moon Knight de 2011. Em sua primeira missão, o Cavaleiro da Lua foi contratado pela organização ou comitê para capturar o lobisomem à meia-noite. Encontrando-lhe o Licantropo, o Cavaleiro da Lua entrou em um intenso combate, que terminou com o Cavaleiro sendo vencedor. Porém, ao levar o lobisomem à meia-noite a seus contratantes, o herói acabou descobrindo que eles pretendiam utilizá-lo como uma arma. Sabendo agora de suas reais motivações e do poder que aquela fera poderia gerar, o cavaleiro decide libertá-lo e juntos os dois heróis derrotam todos os membros da organização. Após essa história, o herói começaria a desenvolver uma vasta quantidade de aparelhos para conseguir ajudar em sua luta contra o crime, como traje de adamante, o metal mais resistente da Marvel, ou também um traje de carbonádio, um metal que retarda o fator de cura dos maiores símbolos da Marvel, como Deadpool e o Wolverine. Além disso, ele também contava com bumerangues, uma garra de escalada e até mesmo uma nave e um helicóptero. Dessa forma, aos poucos o Cavaleiro da Lua acabou chamando a atenção dos Vingadores da Costa Oeste, que o convidariam para se tornar um membro da sua equipe, conforme mostrado na revista West Coast Avengers número 21, de 1987. Como combatente do crime, o Cavaleiro da Lua já foi capaz de enfrentar grandes ameaças, como na vez em que derrotou sozinho o Deadpool, ou na vez em que lutou de igual para igual contra o Justiceiro. Mas sem sombra de dúvidas, nenhuma ameaça foi maior do que o vilão Moonshade, na revista Mark Spector Moon Knight número 1, um clone sombrio do herói criado por Magos, a contraparte sombria do herói perfeito Adam Warlock. Felizmente, após um intenso e árduo combate, ele finalmente conseguiria derrotá-lo, frustrando seus planos e salvando o dia pois o vilão também sofria de crise de múltiplas personalidades, e com isso, acabou sendo facilmente derrotado. Anos mais tarde, o Deus Conchon ajudaria Mark a curar as inúmeras personalidades, fazendo com que ele se desse conta que não deveria afastá-las, mas sim, unir todas elas em uma só. Dessa forma, a partir daquele dia, só existiriam duas personalidades, o Cavaleiro da Lua durante a noite e o Mr. Knight, durante o dia, utilizando um terno, luvas e uma máscara branca. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo Marvel, o Cavaleiro da Lua é um exímio mestre das artes marciais, além de também ser um excelente piloto, detetive e atirador, e de principalmente possuir super-força durante a luz lunar, conforme mencionado na revista Moon Knight, Fist of Contro. Aparecendo em algumas mídias, o Cavaleiro da Lua está presente no desenho Vingadores Heróis Unidos, as forças do mal que espreitam dentro dessa pirâmide estão esperando para se reerguer. Meu destino está amarrado a elas. No jogo Marvel Ultimate Alliance 3 para Nintendo Switch e na série de TV do Cavaleiro da Lua do Disney Plus. Mas e você, jovem Herói, você também é um fã do poderoso Cavaleiro da Lua? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E Eu já fiz outros vídeos de origem, como, por exemplo, a origem do Justiceiro ou a origem do Demolidor? E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Agora na sua...